e que pode ser muito interessante para os nossos investimentos quando feito, claro, ao preço correto, ok? E anteriormente já te falei de dividendos, agora quero-te falar sobre a recompra de ações e porquê? Porque são dois mecanismos diferentes que as empresas têm de remunerar, os acionistas, ok? premiar aqueles investidores que acreditam nelas, que ajudam a financiar a empresa, que ajudam a financiar o seu crescimento a longo prazo e isso é absolutamente fantástico. Então as empresas têm duas formas de pagar a esses investidores que acreditaram e que investiram nelas. Ou distribuem dividendos ou recompram ações próprias. E quero-te explicar aqui com um, um exemplo simples como é que funciona esta questão da recompra de ações. Imagina, e, e o exemplo é mesmo muito simples, ok? vai ser mesmo muito simples, claro que o mundo é mais complexo que isto, mas o exemplo que quero-te passar é algo muito simples. Imagina que uma dada empresa tenha, tem, sei lá, 5, não, 4 colaboradores, 4 colaboradores, ok, e que tem 10 milhões para facilitar, eu gosto aqui os números uns e zeros, acho que facilita as contas de cabeça, e tem 10 milhões de, de lucro a nível anual. Imagina que não cresce nada, que todos os anos obtém exatamente 10 milhões de euros em lucros anuais, por isso ano após ano 10 milhões, e tem apenas 4, 4 administradores. E agora a questão é, imagina que... Por isso, cada um destes administradores, por ano, tem direito a 25% de, destes lucros, ou seja, 2 milhões e meio de euros cada um deles. E agora imagina que, a dado momento, ao fim de 7, 8 anos, um destes 4 administradores diz o seguinte, eu quero sair da empresa, não quero ter mais a ver com as operações da empresa e por isso coloco a minha parte à disposição dos restantes, ou seja, vou vender a minha posição na empresa, os tais 25%. E o que é que acontece? Os outros três investidores, os outros três uh, proprietários da empresa podem decidir recomprar essa posição desse quarto investidor que está a sair da empresa, recompram essa posição e assim aumentam substancialmente a sua participação na empresa para 33,3% mais ou menos, ok? Uh, se tu dividir uh, se fizer as contas, mais menos dá os 33,3% cada um que compara com os 25% que antes tinha, ou seja, dado que o, os lucros mantêm-se iguais, 10 milhões de euros todos os anos, agora cada um deles em vez de receber 2 milhões e meio por ano vai estar a receber 3, ,3 milhões e 300 mil por ano, ok? E isto demonstra a importância da recompra de ações, porque é que é bom para quem é acionista na empresa, porque sem ter investido uh, capital uh, adicional, de repente consegue estar a lucrar mais. Okay? Consegue estar a dividir, quando os lucros são divididos pelo total dos acionistas, tu consegues estar a ter mais lucros por ação. Por participação na empresa. E é isso que acontece no mundo dos investimentos. Claro, está este exemplo que te dei, foi mesmo muito simples, mas com empresas que têm milhões ou bilhões de ações emitidas em bolsa e que têm também milhares ou milhões de investidores nelas, o que acontece é que se o lucro se mantiver constante. Com, com menos ações distribuídas no mercado, então o lucro por ação vai ser superior e então os investidores que já estavam na empresa antes da recompra de ações passam a lucrar mais, passam a ver os seus lucros por ação substancialmente superiores, mais inchados, ok? E, e isso é mesmo muito bom para quem já é acionista na empresa. Pessoalmente, agrada mais a ideia da recompra de ações até do que a distribuição de dividendos porque, do ponto de vista fiscal, é muito mais interessante para o pequeno investidor, ok? Enquanto que o pequeno investidor, como eu ou tu, paga, por exemplo, aqui em Portugal 28% sobre mais-valias, sobre os dividendos, ok? O, o imposto de mais-valias sobre dividendos é de 28%, com a compra de ações, a empresa paga os seus impostos, que são muito mais favoráveis do que para o cidadão eh, comum, individual, e depois tu não pagas absolutamente nada. Ou seja, estás a aumentar a tua posição na empresa sem propriamente estar a pagar mais em impostos, ou estás sequer a alocar mais do teu próprio capital a investir naquela empresa. E por isso é que para mim é mesmo muito interessante a ideia da recompra de ações. Permite-nos ganhar mais ou receber mais em termos de lucros por ação do que quando uh, temos outras, outras circunstâncias de ocorrer no mercado. Okay? E agora, se tu gostaste deste conteúdo e se realmente te ajuda a compreender aqui a importância da, da recompra de ações, tenho um convite muito especial para te fazer. Se tens interesse em aprender a investir mais e melhor na Bolsa de Valores, tens realmente interesse em saber como é que podemos investir em ações, que erros é que devemos evitar cometer, como é que podemos maximizar os nossos ganhos, etc. Então tenho um convite especial para te fazer. Nos próximos dias 29 e 30 de junho vou estar a dar uma masterclass 100% gratuita, 100% online, e onde vou partilhar contigo muito deste conhecimento, todo o conhecimento que tenho adquirido ao longo de anos que vai-te ajudar a saber como investir na Bolsa de Valores com sucesso. Okay? Vou deixar o link aqui em baixo para as inscrições, é gratuito, vai ser 100% online, vai ser uma experiência fantástica. Vou estar dois dias contigo e anseio mesmo ver-te do outro lado nos próximos dias 29 e 30 de junho. Sessões lucrativas. Até lá. Tchau, tchau.